Olá! Olá, querido ouvinte e amigo da nossa Rádio Mundial, eu Armen de Gourmandian, como faço todas as segundas-feiras, às 18h30 e agora também, né, às 7h30 da manhã, uh, das segundas-feiras também, aqui para conversar com vocês. Bem, eu hoje vou fazer o seguinte, eu falo da medicina energética do terceiro milênio. Eu vou pedir para vocês, apesar do meu site ainda estar em, estar em construção, não está ainda feito, mas sabe, já dá para tirar uma ideia do meu trabalho. Eu estou no YouTube como Armin de Gourmandian, tenho o meu Face, minha página... Atendo né, com a energia fria a vibracional curadora, que é algo fantástico. O pessoal tem ficado assim, nossa arme, eu, eu nunca vi nada igual, que coisa maravilhosa. Tem alguns que né, estão que dentro dessa, de uma frequência semelhante, que não é a mesma, mas são todas paralelas, né? Mas essa daí é diferente porque o diferencial dela, além de mexer com toda a rede neural, né? E eu já trabalho com a rede neural há muito tempo, com as glândulas, com os hormônios, tudo isso. Uh, também trabalho há mais que oito, nove anos e também, né? Trabalho com o com o subconsciente. Com a informação das células deformadas. Né? Pronto, achei mais alguma coisa. Informação das células deformadas. Veio agora, né? E o que, que é a informação das células deformadas? E já vou falar delas e da radiestesia magnética imantada. Bem. Vocês vão no YouTube, vão na minha página, tudo é Armin de Vocês vão encontrar bastante coisa. E o diferencial da energia fria é assim. Além de ela fazer você entrar numa frequência de luz que vem dos Pleiadianos. E eu tenho falado muito de Arturianos também, né? Ou Arturianos. Arturianos, né? Com C, mudo. É... Eu, talvez esteja, né, esteja sendo impelida a falar, porque eles estão ajudando, Orion e tal. É, é, eu fui iniciada, sou auto-iniciada pelo Mestre Omoria. E essa frequência de luz é também uh, uma frequência do Arcanjo Miguel. É algo maravilhoso, gente. Não, é, ah, mas é místico? Não, não. Desde quando. Os extragalácticos são místicos, me fala. Quem disse que Jesus era místico? Teve um cientista mais evoluído que Jesus, gente? Sabe? Ele dizia, sua fé te curou. O que é sua fé te curou? Autoconfiança. Por mais que eu esteja fazendo uma imposição de mãos, que realmente ajuda, né? porque a pessoa ela se sente mais segura quando ela vê que a gente né, transfere, transmite, passa a ser um veículo de, tra de uh, transmissor da energia, um facilitador, por, por mais que seja algo que não precisa fazer isso, é só você pensar na energia, ela já vem, porque a mente não tem fronteiras, né? a mente não tem limites, e, e, e nós estamos, assim, numa velocidade, nesse aspecto, de anos-luz. Então, eu penso assim, energia fria, prea de anos, puf, acontece. Né? Mas é lógico que vai acontecer a partir do momento em que você tem um canal aberto com eles, como é o meu caso e como é o caso dos meus alunos. Né? E é também... Uh, com o com Gaia, com a energia da Terra, essa energia maravilhosa, ah, né, que vem assim, da, da questão abençoada, de onde existem os, ele, os elementais abençoados, os minerais do planeta. E é daí que vem toda a harmonização das glândulas, a harmonização hormonal, a harmonização dos chakras, né, a ativação. Então, você... É uma questão assim, você não precisa chegar para o elemental, que seja um cristal, uma planta, o ar, seja o que for, o fogo, falar assim, olha, eu quero tal. Não, é, é o mental com mental, é, é, é o pensar com pensar, é, é o transmitir com o transmitir, e naquele momento existe a receptividade, né? E essa receptividade é algo sensacional. Então, a energia fria é assim. Quer confiar nela? Primeiro, precisa tirar queimaduras na hora. Na hora, não é depois de quatro dias de passar pomada. É na hora. Isso eu falo, eu falo confirmo e afirmo a vocês. Tem alguém queimado? Queimou? Liga lá para o meu consultório e fala, estou indo. Venha, traz o cachorro, traz o gato, uma criança. Pode vir febre. Uh, venha. Eu estou falando abertamente aqui para você, pode vir. Coagula, né? Todo. Uh, cica cicatriza qualquer, qualquer cirurgia ou algum lugar aberto que não quer fechar. Coagula o sangue na hora, né? Para com a hemorragia. Uh, já, já aconteceu, inclusive, de ter pessoas que tiveram problemas de, de fazer cirurgia na, na gengiva, na boca, né? E chegarem lá, Armin, não está, o dentista não consegue fazer parar, não, já deu pontos, tudo isso. Na hora, passou a energia fria, colocamos o cristal, puff, acabou. Então, este é o diferencial e outros diferenciais. né Mas, enfim, para quem quiser me conhecer mais, entre em contato comigo pelo telefone, 29508343. Eu estou em Santana, bem pertinho do metrô Santana, São Paulo, né? Então, é 29508343. Esse é o telefone fixo. E o celular, que é o WhatsApp também, que é o 99675-52509. 9675-5250, tá? Bem, é, eu canalizo o subconsciente da pessoa no registro da memória celular pelo DNA. Nós chegamos até a captação da ancestralidade dessa criatura. E, eu, e o que eu falei, né? Nós trabalhamos com as memórias das células deformadas. E, muitas vezes, essas células deformadas... Olha, criei isso agora, hein, gente? Elas vêm pela nossa, pelos nossos antepassados, vêm pelos traumas, pelas crenças, pode vir no ato da concepção, durante a, a, o período de gestação intruterino, algum trauma muito forte, fobias que, às vezes, a mãe recebeu e passa para o filho, passa para os filhos... Uh, sabe, tudo que é muito traumático acaba fixando nas células e essas células, nos antepassados, muitas vezes viraram doenças, somatizaram e se transformaram em doenças seríssimas. E quando você sofre algum impacto semelhante que acaba entrando nessa mesma vibração... E, e você está com aquela predisposição, porque não se ajustou com você mesmo, né? Você não, não, não refez, não harmonizou todas as suas células, o seu corpo todo. Não harmonizou, <coughs> ah, vamos dizer, não regenerou suas células. Tem muita gente que tem falado aí de regeneração, mas não é isso não, viu, gente? É algo muito mais profundo. Você não regenerou suas células, você, você não impactou elas de uma outra forma é, e, e não isolou aquela célula doente, porque as outras mesmo vão isolar. Que ela, desculpa, que ela passa a ser um implante no seu corpo, que ela fica implantada mesmo no seu corpo e forma aqueles calombos, né? os caroços, nem sempre, porque aí pode virar uma doença grave ao invés de, ter, de só ficar o, o nódulo, quando você vai ver, a coisa já pegou feio. Então, nós precisamos trabalhar diretamente com o que está acontecendo com a pessoa e, e, e procurar aonde está aquela célula, que é onde eu entro por canalização. Eu canalizo, né? Onde foi que a pessoa adquiriu aquilo? É igual canalizar, poxa vida, a, a, todas as laranjas né, nesse container tá, estão lindas na aparência, mas está vindo um odor meio estranho de vez em quando de uma laranja podre. O odor está vindo. Aonde que está essa laranja? Aí a Armin, olhando para a pessoa, conversando, vamos dizer, no container, ela vai achar... Né, visualizar por canalização, tô dando só um exemplo, aquela laranja podre lá no meio, bem lá no fundinho, enfiado e já contaminando as outras, embolorando as outras. E, e aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar aquela célula, diluir aquela informação, e assim é com você, né? Eu vou pedir então para o Lino, né, Lino? Abre o telefone para ouvir. Ah, já tem ouvinte? Então tá bom, então vamos lá. Alô? Oi, Armin, boa noite. Boa noite, quem está falando? É a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem. Então tá bom. Fala, Ana Paula. Então, Armin, é o seguinte, você até estava fazendo os comentários. O que, que acontece comigo? É. Eu estou com, assim, eu tenho um carocinho no no, na, no meio da mão esquerda ah. e, no, e no pé, na sola do pé esquerda. No direito, até tenho, mas eu percebo que do lado esquerdo é, eu, eu tô com vários problemas. Até tô com problema no braço, depois de um remédio que eu tomei. Hum. E assim, eu percebo que o meu lado esquerdo todo assim ele tá com problema. Tá. O carocinho na palma da mão também é do lado esquerdo, né? Também. Você sabe que a gente doa com a mão direita e recebe com a esquerda. Por exemplo, quando você vai pagar alguém, com que mão você paga o dinheiro? Com a direita. E com qual você pega? É. Com a esquerda, não é isso? Sim. Normalmente é assim, né? É, Lógico. É. Que acontece de vez em quando de mudar. Mas não é, Lino? É. Você, tá, você não está receptiva, né? É, realmente não estou. Você deve estar tá com uma certa inflexibilidade. Isso eu estou falando a grosso modo. né? Uh, uma certa inflexibilidade com falta de resiliência com você mesma. Não é mas, com os outros. É, é, assim, é mais... Por coisas que me aconteceram Então eu me, parece que eu estou querendo me proteger Isso, você entrou num campo de defesa é, Você é, está na defensiva é. e pronta para atacar é. Então o que, que você fez? Com a mão que você dá, você escondeu para não ter que receber Você não está fazendo, você não está tendo esse jogo Mas vamos ver de onde vem isso? É. O, o que, que provocou essa, essa atração quântica, né? Uhum. É, essa sedução toda, para que isso ocorresse? Com tanta coisa boa para a gente seduzir, às vezes a gente só seduz porcaria, né? É uma questão até quântica. É, me fala novamente o seu nome. É a Ana Paula. Ana Paula. Então, Ana Paula, o que acontece é o seguinte... Vocês são em quantos irmãos? Três Três irmãos São duas mulheres e um homem Ou dois homens e uma eu, mulher? Duas mulheres e um homem Tá, você, sua irmã e seu irmão Sim Teu irmão é mais velho? Não Quem eu é mais, mais velho? Você? Não, ele é o, mais, o, o homem é o mais novo Eu sou do meio e a outra irmã mais Ah velho. tá, ah, então ele tá numa ponta Ele é o caçula depois que ele nasceu, é, a sua diferença de idade com ele é, mais, é, é menos que cinco anos, não é? É menos. É bem menos? Não, não é muito menos, mas tá... tá é, é por aí? É. É de quatro a cinco anos? É. Tá. O que que acontece? Quando ele nasceu, uh, você era tida como uma criança... Uh, vamos dizer, a sua irmã, ela ficava... Ela, ela tinha o lado dela separadinho de você. Tinha mesmo, porque, ela, na verdade, ela tinha muitos problemas de saúde. Então... É, era é. separadinha de você. É, exatamente. E você era aquela que fazia tudo, entendeu? Sim. A, a que chama... Você era a criança que não precisava tanto de atenção... Que você podia receber menos, mas você era mais esperta, você tinha mais, é, mais visibilidade. Tá entendendo? É, e, e é, foi assim mesmo. Foi assim mesmo que aconteceu. Isso. Quando chega o seu irmão, o que, que acontece com você? Ele rouba o teu palco. Ele não roubou nada, mas maneira de falar, né? Uhum. Ele tirou você do palco em relação a mamãe. Por algum motivo, a sua mãe, ela passou a dar mais atenção a ele. Lógico que ele era um bebezinho, tal. Só que você não conseguiu uh, passar isso para ele. É, ele sempre teve mais atenção mesmo. Assim. Sim. E você acabou fechando a sua mão receptiva, porque você não queria mais receber nada. Com isso você foi entumecendo os seus órgãos, os seus nervos, tanto da mão como dos pés. Você não quis entrar na realidade, a tua realidade ficou muito fragilizada. O pisar no chão para você era difícil. Você preferia ficar na ilusão de que você ainda estava nesse palco. Porque a sua irmã era muito diferente de você e o seu irmão. Ele tinha tudo aparentemente, né? Eu estou falando afetivo. E você não. Então, você não quis dar nem receber nada de ninguém. Isso passou a fazer de você uma pessoa um pouco fechada. Entendeu, Ana Paula? É, é, é bem isso <risos> É isso? É isso mesmo. Então, Aninha, eu. É, agora, em suma, é mais ou menos isso. Você precisa tratar isso, porque sozinha, como isso já fez os implantes, já fez os nódulos, o que, que é? Debaixo do pé, principalmente, o sangue não está circulando como deveria, você está contida. E o seu mundo passa a ser muito mais um mundo da ilusão virtual do que o mundo real. É. Sacou? Tá, entendi. É, é mais ou menos isso. E assim, é, ultimamente, até aconteceram várias coisas que eu acho que também fez aflorar mais isso. E, e tudo isso que você falou, parece que aflorou mais ainda. Então... Faz o seguinte, você tem como agendar um horário para ir lá no meu consultório? Ah, então, é que na verdade eu sou de Campinas, né? Eu faço eu a faço distância também pelo, pelo WhatsApp, o pessoal está gostando, eu faço por Skype, tudo, mas estão gostando assim, de fazer pelo WhatsApp, de ver, entendeu? Não. Se você quiser, fica à vontade. Tá joia, então. Aí você passa o telefone novamente. Né? Tá, eu vou passar agora, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Nada, um beijo grande. Bom, o número do meu consultório, o meu número do meu celular e WhatsApp é 99675-5250. 99675-5250. Pessoal, não desligar não, que eu tenho agenda aqui ainda para dar para vocês, tá? Mas tem mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Cadê a pessoa? Ah, tá. Eu vou dar meu recado. Se entrar mais alguém, eu quero completar o recado, tá? Pessoal, dia 17 do 10 e 18 do 10, ou seja, 17 e 18, uma quarta e uma quinta-feira, agora é de outubro. Nós vamos fazer um trabalho. Uma vai ser durante, um deles vai ser à noite, que é da quarta-feira das 19h30 às 21 horas e a outra vai ser para quem não pode vir à noite à tarde das, na numa quinta no dia 18 dos 10 das 15 às das 15:30 às 17 horas aquele trabalho magnífico que eu venho desenvolvendo ah, para que você localize você mesmo seus implantes Todo, todo aquele teu registro para que, sabe, nós possamos trabalhar legal a nossa rede neural e para que você se prepare, caso esteja interessado, em fazer o curso depois comigo da radiestesia magnética imantada que tem apostila tem mesa, tudo isso Juntamente com a energia fria vibracional curadora que vai ser no final de outubro e começo e na segunda semana de, de, novembro, de novembro. Então, caso você queira, já entre em contato comigo, faça sua reserva ou para o dia 17 ou para o dia 18. E veja a maravilha que é. Eu tive alunos, que, eu tive pessoas que fizeram é, esse trabalho comigo na, na última vez que eu fiz. E foram fazer o curso e se deram super bem, estão amando. Então, terminou agora no sábado. Gente, é um negócio assim muito legal, tá bom? Então, vamos ouvir, o, vamos atender o ouvinte. Alô? Alô? Alô, quem tá falando? Oi, Armin, é a Gabriela. Gabriela, Gabriela que já fez tratamento comigo? Não, eu, na verdade, eu recebi energia por telefone uma vez. Pela... Ah, não é que eu já tive algumas Gabrielas lá também. É. Tudo bem, Ga... então fala, Gabriela. Eu queria saber é, é, qual a sua interpretação para congestão nasal. Congestão nasal? É. Isso assim, tem a congestão sem ter nenhum outro problema, né? Uhum, é. Sem gripe, sem nada. Sem, sem gripe, sem resfriado. Sem resfriado, sem sinusite, é. sem renite. Isso. Tá, então eu já vou te falar. Ah, quando a taca... Né, que você come, entope o nariz, entope tudo, você fica assim, você, você se sente sufocada? Sim. E nesse sufoco, resseca tudo, a boca, né? É. Resseca. Você teve algum atraso quando você, foi, quando você nasceu? Atraso? É. É. Em que sentido? Na verdade, a minha mãe contou que ela tomou uma injeção, quando ela estourou a bolsa, ela foi, entrou em trabalho de parto, ela tomou uma injeção para acelerar o parto. Então, foi aí. Porque eu sei que é no, na hora do parto que aconteceu isso. Hum. Isso daí não tem jeito, você precisa ir lá no meu consultório mesmo, porque vai ter que ser tocado. Entendi. É uma coisa muito antiga... E, e, e se você não melhorar, em breve vai começar a atingir todo o sexo apineal, a sua pituitária, a hipófise, sabe? Uhum. Porque pega bem essa área no central da testa, no, na parte frontal, e, e pega aqui a Hã? as têmporas, mas lá eu esqueci o nome agora. A, a, essa rede toda sua está sendo afetada. Uhum. Agenda um horário lá o mais rápido possível. Eu, a gente, se não for comigo, pode ser com a Tereza. Nós fazemos um trabalho muito legal. Eu, isso daí eu até falo para todos que ela, o preço dela é bem mais em conta que o meu. Mas a primeira vez você vem comigo, entendeu? Sim. Todo mundo a primeira vez é comigo. Tá. E depois faz o um complemento com ela. É muito bom. Você vai ver como tudo isso. Eu tô vendo a sua rede neural, você acredita? Acredito Porque eu até vejo assim um, um, um pulsar de dor Um pouquinho do lado do, Em mim está pegando no lado esquerdo uhum. Dos olhos Feito uma enxaqueca Mas não é enxaqueca hum. Hã? É, é, não, é assim Eu não, não sinto nada Não, não é, que... é sinusite É uma coisa que pulsa lá dentro É, é, é, uma, é uma sensação Uh, presta um pouquinho de atenção que você vai ver. É, é como se resfriasse ali ficasse uma energia bem carregadinha. Hum, tá, eu vou, vou ficar atento. Tá bom? Tá bom, Armin. Muito agradecida, viu? Obrigada a você, Gabi. Um beijo. Tudo de bom. Um beijo grande. Igualmente. Tchau, tchau. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Entrar em contato comigo... Vocês podem ir para o meu site, né? Que é armen.armen.com.br. Tem o meu e-mail que tá tudo ali no site. E também pelo WhatsApp, que é o 99675 5250. 9675 5250. E a partir de amanhã esse vídeo estará no ar. Nós vamos pôr no ar, aí vocês vão no meu YouTube, aproveita, dá uma like lá, dá, né? Como é que é que aperta o botão lá? Dá like, mas também tem que se inscrever, né? E, e podem me convidar. E, e, e adicionem a minha página, curtam minha página, tá bom? Então, até a próxima segunda-feira, às 19h30. Uh, uh, às sete e meia da manhã e às dezoito e trinta da tarde. Da noite já, né? Pessoal, sejamos sempre na paz, luz e harmonia e muita consciência no domingo. Por favor, não discutam mais esse assunto. Se neguem a discutir, fiquem vocês e vão lá, façam o que a sua consciência pedir, tá bom? Um beijo grande para todos e até a próxima segunda.